Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é Marco e aqui nesse canal não vai ser um canal nichado. Aqui né? é eu vou postar de tudo. Digamos que né, segue a intuição do nome do canal, né? Canal do Marco. Então, o que eu quiser postar, o que der na minha cabeça eu vou postar. Hoje eu gravei um vídeo de mais ou menos uma hora sobre esse jogo. DR Survival É um jogo de sobrevivência RPG Que se passa na Rússia e na Ásia Aqui é o mapa da, da Ásia, entendeu? Esse lado aqui tem até Alemanha e tudo Aqui é o Japão A gente vai jogar mais na Rússia Que é essa região aqui, ó. entendeu? Então, eu gravei uma hora de jogo Só que na hora que eu fui entrar no OBS Tava tudo bugado, agora tá tudo ok, né, tô vendo aqui que tá tudo ok, e vamos ter que começar de novo. Por que que eu não vou jogar o DR no modo conectado? Vejam bem, aqui é o meu perfil, temos três saves, né, esse aqui é um save que tem 5 anos que eu jogo nesse save, ele tem vários itens colecionáveis que hoje você não consegue mais. Né? Você pode ter até três saves por conta. E uma, deles, uma delas pode ser no conectado. Eu criei outra conta para a gente jogar no conectado aqui. Só que eu não estou conseguindo logar. Então a gente vai começar um novo jogo e jogar offline mesmo. Porque só dá para jogar um conectado por conta. Então vamos selecionar aqui o perfil. Está selecionado. Vamos começar o um novo jogo. E aí, a gente vai batendo um papo Conhecendo o jogo né? O jogo tem uma história muito da hora E a cada atualização a história muda Adiciona alguma coisa Então A última vez que eu zerei a história do DR Faz uns 3 anos Então basicamente vai estar tá tudo novo é, A gente vai colocar aqui no difícil né? Um verdadeiro desafio somente para veteranos Coisa que eu sou E aí eu vou conseguir passar toda Toda, o, todo o know-how que vocês precisam para poder jogar legal. Basicamente o jogo já começou. É um jogo de texto, de inteligência, estratégia e muita imaginação. Aqui é o seu personagem, né? Vamos começar. Eu acordei no meio de uma rua vazia. Meu corpo todo dói. Preciso me levantar. Ok, vamos aqui levantar. Onde estou? Quem sou eu? Não me lembro de nada. Vou tentar ficar em pé. Vocês já descobriram que o nosso personagem, ele está com amnésia. Minha cabeça está explodindo. Eu não reconheço essa cidade. Ela parece morta. Melhor eu dar uma olhada por aí. Vamos dar uma olhada ao redor. Tem umas garagens lá na frente. Acho melhor investigar ali. Então a gente vai ir nas garagens. Né? É, vamos... Fazer o que o tutorial manda, procurar esses itens aqui, encontramos, a gente pega tudo. Vamos encontrar comida né? e pensar onde vai dormir. Vou dar uma olhada naquela casa, ok. Vamos ver o que tem nessa casa. Anoiteceu rápido, não vou conseguir achar nada nessa escuridão. Preciso fazer uma tocha. Olha só, a gente vai vir aqui no craft, fazer uma tocha... E agora a gente entra aqui no local. Assim é melhor. Fica mais claro e menos assustador com a tocha. Agora eu posso continuar minha busca. Agora a gente vai para o local. Aqui tem o bônus de busca. Quantas vezes você ainda consegue buscar com o item que você está. O horário, né? meia-noite 48 e aqui é os itens que você pode encontrar. Que nesse caso é fósforo, carne enlatada, água e fita. E aqui é a chance de você encontrar esses itens. Está tudo 100%. Só que quando sair do tutorial, cada item vai ter uma chance de ser encontrado. Beleza, pegamos tudo. E agora... É... Ratos, ratos enormes e furiosos. Acho que o meu barulho os atraiu. Temos que lutar com eles. Então a gente foi cercado por ratos e temos que lutar com eles. A melhor, o melhor jeito de lutar com os ratos não é atirando. Mas o jogo está mandando você atirar justamente para você ver como é que é. Então agora você encerra o turno. É, quando a gente começa, a gente, na hora da batalha a gente ganha energias, né, que são pontos de ação. Vamos entrar aqui na ajuda? Não, não dá. Cada ação que a gente faz, por exemplo, atirar com a pistola, dar uma facada, bater com a tocha, gastar um ponto de ação, tá vendo? Gastou. Ok, ganhamos a batalha. Na próxima batalha eu vou explicar melhor pra vocês como é que isso funciona. Toque no local. Ok, o Google dando B.O. aqui. Bichos nojentos. É perigoso demais ficar aqui. Tenho que pegar as coisas e sair. Beleza. Vamos pegar os ratinhos. É melhor dar o fora da cidade. Posso cortar madeira e fazer uma fogueira na floresta. Por que que ele não dorme na casa? Vou falar para vocês. Nas cidades tem um negócio chamado radiação. Vocês veem aqui crateras. Foram bombas que explodiram nas cidades. Não vou dar muitos spoilers. Mas aí... É, o seguro é você ir numa floresta, fazer uma fogueira. Né? Primeiramente, pegar a lenha, depois, fazer uma fogueira aqui, fazer um abrigo né? e aí dormir. Se você não acender uma fogueira, primeiramente, que a fogueira ela te dá bons de descanso. Ela vai fazer você descansar mais rápido e com mais qualidade. E segundo que a fogueira, ela assusta animais. Se você dormir sem fogueira, tem chance dos animais te atacarem e roubarem suas coisas. Beleza, vamos aqui na bolsa. É, deu... bugou aqui. Bebemos água e agora vamos dormir. Dormir no chão me deixou moído, mas o fogo me manteve aquecido e ninguém comandou a noite toda. Deixa eu ver se está tudo ok com a gravação. Até agora está ok, então vamos lá. De manhã continuei minha caminhada pela floresta. Poucas horas depois, emergi e encontrei uma cidade pequena. Beleza, vamos lá para a cidade. Vamos andando. Preciso encontrar respostas para todas as minhas perguntas. Vamos andar aqui para a cidade. Hum, a eternidade andando. A cidade me recebeu com um silêncio mortal. Andei para a frente e tropecei uma cratera feia deixada por uma explosão. Aconteceu uma guerra, eu tenho que reunir o máximo de suprimentos que puder. Remédios, comida, roupas. Vamos começar com a farmácia. Tarefa. Procure na casa, na cratera e na farmácia. Pegue os itens que encontrar. Então vamos lá. Vamos primeiro ir na casa... É, eu posso tirar a tocha. Vamos vestir essa roupinha, pegar a, a comida. Vamos ir na cratera para pegar tudo aqui. E agora vou mostrar uma coisa para vocês: a roupa, né? Ela tem uma durabilidade. Todos os itens aqui têm uma durabilidade. Né? A pistola. Esse aqui é o nosso corvo, que você ganha, todo mundo ganha esse corvo quando é prêmio, né? Ele ajuda você nas batalhas e ele faz algumas ações. Essas malas a gente ganha quando a gente é prêmio, né? Eu já vou equipar aqui essa mochila. Isso aqui é um traje de bioproteção, ele te protege apenas contra a radiação. Ele não é bom para te proteger de ataques de animais, até porque... Ele é caro de se consertar e ele não te dá muita proteção. Essa roupa, veja só, ela te dá 50% de proteção e te dá uma resistência de radiação de 1 um ponto. Beleza. Agora a gente pega os itens da farmácia, pega essa nota. Atenção, residentes de Apoliarne, é a cidade que a gente está. Por ordem do gabinete do prefeito, Todos os carregamentos de remédios foram de redirecionados para o hospital de campanha da escola. Os medicamentos serão fornecidos em troca de selos de ração. Consulte o gerente da farmácia para obter selos de, ra selos de ração. Ok. Vamos pegar tudo. Agora a gente tem que ir aqui na escola. Nessa missão aqui. Ensinando você a jogar. Localizações grandes são compostas por várias áreas. Aqui é a escola, a planta da escola. Nesse, nessa sessão é a biblioteca. Você encontra itens diferentes em cada sessão. Aqui a sala de aula, cantina, academia. Então vamos passar primeiro aqui na biblioteca. Pega tudo. Vamos agora na, na aí a sala de aula. Pega tudo. Aqui a cantina. Pega tudo, viu? Só é bem intuitivo. Vocês vão achar os itens que normalmente estariam nesses, lo nesses locais. E aqui é a escola a academia: pega tudo. Isso aqui é uma lanterna muito importante. É um, é um item muito bom, né? A julgar pelo cronograma de evacuação, os residentes deixaram a há muito tempo. Eles pegaram trens para Murmansk. Mais perto da civilização e grandes hospitais com suprimentos decentes. Melhor seguir os crimes da ferrovia para o leste. Talvez encontre a maneira mais rápida de chegar a Murmansk. A gente tem que ir para o Trolley. Olha só. Aqui é a nossa saúde, a vida, né? 100 barra 100. Aqui é os alimentos, tá? 91 barra 100. Água, 81 100. Energia, 85 100. A gente não pode deixar essas coisas aqui zerar. Se você deixar a sua saúde zerar, você morre. Tá, vamos pro pródigo. Sempre anda, anda pela, pela estrada que é mais rápido. Se você andar pela terra, pelo ermo, demora um pouquinho a mais. Se você andar pela floresta, vai demorar muito mais. Olha só, vamos é, procurar lutar com um rato de cada vez. Né? Vamos dar pra cá E vamos trazer o nosso corpo pra cá Vocês agora vão ver o jeito certo de, de matar os ratos Fui mordido por uma cobra Isso é muito ruim Matei o primeiro Vamos parar aqui Eu vou bater nesse rato e eu vou trazer o meu povo. Vou trazer pra cá. Eu, eu ia deixar ele aqui para ativar o, o cogumelo radioativo. Porque esse cogumelo dá dano no, nos animais. Em qualquer um que esteja perto da. Qualquer um que esteja a um quadrado dele, toma dano. Mas vamos trazer o povo pra cá. Porque eu não quero que os ratos batam no meu povo, entendeu? Agora eu venho. <coughs> E dou uma facada nesse rato E dou uma facada nesse outro Vejam só Esse rato está com sangramento né? Porque eu acertei ele com a faca O sangramento tira 5 de HP por turno Durante 3 turnos Ele está com 7 Ou seja Basicamente ele vai ficar com 2 de vida Então eu encerro Trago o ovo para cá E bato nele e agora eu encerro o turno e ganhamos a batalha. Porque o sangramento deu conta de terminar de matar o rato. Vamos pegar esses ratinhos depois a gente vai processar a carcaça deles. Vamos ir para o Enquanto caminhava, encontrei um troll tão antigo quanto a própria ferrovia. No entanto, apesar da aparência acabada, ele começou a se mover sem problemas quando empurrei a alavanca. Sem dúvidas, Vou chegar a que mais rápido nessa coisa do que com minhas próprias pernas. Ok. Depois de percorrer alguns quilômetros no trole, vi um riacho ao pé de um, de um aterro. Era cercado por um prado densamente coberto de ervas selvagens e morangos que cresciam junto à água. Um local puro e imperturbável. Tá, vamos pe pegar as ervas. Depois de examinar o prado, peguei algumas folhas de de língua de ovelha, que na verdade é orelha de viado, isso aqui está errado. No entanto, enquanto eu estava ocupado com isso, o céu ficou completamente escuro, a noite logo chegaria. Sempre jogue o mais safe possível nesse jogo, porque cada passo em falso pode te matar. Aqui no começo não vai te matar, mas quanto mais longe vocês chegarem, mais caro vai ser as suas más decisões. Né? Então, vamos parar e acampar. A noite caiu, a terra foi envolvida por uma névoa e depois de alguns quilômetros a névoa engoliu o mundo inteiro ao redor. Eu estava cansado e começando a ficar com sono. Vamos parar e acampar. Eu parei o trole, com certeza eu não pretendia adormecer e cair e dos trilhos enquanto andava no trole. Acendi uma fogueira ao pé do aterro e me arrumei para dormir. De manhã, o nevoeiro ainda formava um muro em volta do meu pequeno acampamento. No entanto, fiquei contente por ter tido um bom descanso, pelo menos, e continuei minha jornada com vigor renovado. Vamos continuar. Algumas horas depois, o contorno de uma pequena estação, onde a estrada de ferro bifurcava, emergia do nevoeiro. O aparelho de mudança da via Está ajustado para conduzir o trolley a um beco sem saída, mas a sua alavanca está completamente enferrujada. Eu tenho que encontrar uma maneira de desemperrá-la. Uma plataforma de concreto e um edifício em ruínas, os restos de barracas se projetam na frente das janelas quebradas e marcas profundas de garra marcam a porta trancada. Você tem a opção de subir pela janela, né? O que, que pode acontecer se você subir na janela? Talvez você se corte um vidro. Talvez você caia. Quebre um braço. Então a gente vai abrir a porta com um machado. Porque a opção mais segura. Alguns golpes de machado resolveram o problema da porta trancada. Eu entrei. Vamos procurar. Encontrei uma lata de óleo pela metade. Sem procurar muito. Voltei para o trolley. Lubrifiquei a alavanca do MV e mudei de prilhas, agora eu posso continuar, ou ficar por aqui e continuar investigando, eu quero procurar mais. Tudo que encontrei depois de investigar lá dentro foi uma corda e uma garrafa de vodka escondida, quando voltei tinha um baita lince mandando o trolley, quando ele me notou arqueou as costas e rosnou, você pode espantar com a tocha. Atirar com a pistola ou jogar a garrafa nele. Eu não quero nem desperdiçar essa munição, nem perder minha garrafa, então vou espantar com a tocha. Eu gritei e balancei a minha tocha sobre o lince. Assustado, ele saltou para longe e desapareceu na neblina. Agora eu posso sair daqui. Vamos sair. O nefueiro recuou e os pântanos deram lugar à floresta. Das profundezas da mata, emergia uma ferrovia de bitola estreita, paralela à que eu estava. Um pouco mais adiante, vinha um trem descarrilhado. Vamos dar uma olhada no trem. A frente do vagão de controle estava enfiada na terra, aos pés do ateu. Os vagões de carga atrás dele estavam amontoados em uma pilha de metal. Mas alguns vagões de passageiros continuavam os trilhos. Então, Podemos escolher o vagão, eu ir nos vagões que estão inteiros, que é o de passageiro. Achei remédios. Não encontrei nada além de algumas malas saqueadas, um pacote de ataduras e muitas manchas de sangue. Mas onde estão todas as pessoas? Ao sair do vagão, notei um esqueleto humano na grama. Os animais selvagens haviam feito um trabalho completo nos sobreviventes dos desproços do trem. Tá, vamos procurar por outros restos. A trilha de ossos levava à floresta. De algum lugar entre as árvores, o uivo de um lobo quebrou o silêncio. É melhor eu dar o fora daqui. Vamos chegar ao trolley. O resto da matilha de lobo se juntou aos oivos. Eu corri para o trolley e empurrei a alavanca a toda velocidade, tentando evitar olhar por cima do ombro. Eu estava chegando perto de Murmansk quando notei alguns trilhos à frente. Parei o troll e me aproximei. Era um cadáver. Tá, vamos examinar o corpo. O corpo tinha um casaco imundo, uma máscara de gás sem filtro e uma bolsa de viagem sobre os ombros. No bolso do casaco, descobri um jornal enrolado em um cone. Olha aqui. Abri o jornal. Tá. Conversa com os Estados Unidos piora. Vamos olhar na bolsa?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 Agiteu o tubo do sensor e quando passei sobre o cadáver, o zumbido aumentou. O cadáver é extremamente radioativo. Então, vamos retirar o corpo? Eu arrastei o corpo para o pé do aterro. Agora eu sabia o que provavelmente mataram o pobre rapaz. O envenenamento por radiação consumiu de dentro para fora. Vamos enterrar o corpo, né? Posso estar sendo exposto à radiação. Mas pelo menos animais selvagens não vão pegar o corpo dele. Peguei algumas pedras e fiz um pequeno sepulcro sobre ele. Próxima parada é Murmansk. Quando eu estava saindo, eu vi um pequeno pedaço de papel saindo do bolso de su em sua bolsa. Tinha o endereço de uma casa na cidade de Kula. O que tem lá? Sobreviventes ou suprimentos? Vamos checar. Quando eu estava a poucos, a poucos quilômetros de, de Murmansk, a ferrovia parou em uma grande cratera, deixada por uma explosão. Não tem como passar por ela. Hora de deixar o trolley e explorar a cidade a pé. Tá, vamos caminhar para Murmansk. Subimos um nível. A gente vai vir aqui no abrigo seguro. né? Eu que eu sou prêmio, eu tenho acesso a essas maletas. Beleza? Vamos pegar os itens. Pega tudo. É... Equipa Bike, né? Vamos lá, pedala. Agora estamos motorizado, né? De Bike. Agora a gente vem aqui, né? E vamos ver... As missões. Tem Busca da Verdade, que é pra ir para Murmansk, né? Tá aqui a, a nota que a gente acabou de ler. E tem o Depósito do Cadáver que é o, o rapazinho que a gente enterrou vamos lá conferir o, o endereço aqui na cidade de cola vamos dar um zoom aqui tá a gente achou um depósito de itens beleza aproveitar aqui para pegar e ver o que tem nessa casa procura o que tem no, no cadáver beleza vem aqui para outra localização abre essa porta procura pega tudo vamos na prefeitura pegamos café café é muito bom ele aumenta a sua ele aumenta a sua energia e água desse Dessa moto aqui eu vou pegar a gasolina Ela, mesmo que eu não possa andar de, de veículos agora Eu posso utilizar a gasolina deles para fazer tocha Vamos ver C4 é muito bom quando está na cidade grande E tem essas portas para abrir E aí você consegue abrir utilizando o C4 Sem perder nem tempo nem sua energia quanto menos tempo você ficar na cidade com radiação viu só minha radiação foi para 14 quanto menos tempo você ficar menos radiação você vai pegar então vamos pegar lenha aqui pegar o máximo de lenha que der fomos atacados por ratos isso é bom esse, isso aqui é uma toca de urso, se esse local tomar dano vai aparecer aqui um urso, a gente não consegue lidar com ele agora, a gente vai morrer se, se a gente dá dano naquele local, ou seja, ficamos longe daquilo. Eu vou encostar aqui nesse rato, dar uma facada nesse, outra nesse. E eu vou encerrar, tá vendo? A gente pode acertar, né? só que a gente não tem condição de lidar com o urso. Então, encerra. Beleza, vamos encerrar o turno. Agora a gente vem aqui e dá mais uma facada nesse rato. Encerra, pega o corvo e finaliza esse rato. Agora a gente vai montar esse abrigo. Fazer uma fogueira. Né? Pegar os ratos que a gente já tem no inventário. Tá vendo? Orelha de viado. Ela te dá 3 de saúde se você tiver com a saúde menos de 100. Quer ver? Ela te dá 3 de saúde. Agora não dá pra usar mais porque minha saúde tá cheia, tá vendo? A gente vai. Abatei esses ratos. Aproveita as paradas para se, se cuidar. Aproveita para se cuidar. Não precisa reparar som sua mochila agora. Não precisa reparar a roupa nem a bicicleta. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar, fazer cola com esses ossos. A cola é um item muito necessário. A cola e a fita mas principalmente a fita só que a fita ela é um item que você só consegue achar você não consegue produzir fita então sempre faça cola e sempre opte por usar cola quando puder vai ter situações que você especificamente só vai poder usar fita só que é, é, é basicamente 90% das coisas você usa cola e os 10% você guarda as fitas para usar nela, nessas situações. Toma água. É, frita os ratinhos, né, a carrinha de rato. Porque, olha só, se você comer cru, você pode pegar verme parasita e você também perde saúde, tá vendo? Se você pegar um verme parasita no começo do jogo, você vai morrer porque você não vai conseguir curar e ele é, é uma doença letal ou pelo menos era não sei como é que tá hoje mas é bancada você se livrar desse vé e ele acaba te matando beleza pegamos o rato nosso ratinho agora eu vou fazer umas tochas E a gente vai se preparar para ir na cidade de Murmansk, que é o nosso, nosso próximo objetivo. A gente vai ter que ir aqui na base militar. Eu já vou encerrar esse vídeo aqui. E o próximo vídeo a gente já vai visitar aqui a base militar. E vasculhar essa cidade e seguir a nossa viagem. É. Concluída a missão, beleza. Agora, valeu e até o próximo vídeo. E aí, meu consagrado? Tá vendo essa edição porca? Cachorro latindo, periquito gritando, carro passando na rua. Cara, essa porcaria aí, eu levei três horas pra fazer um vídeo de meia hora. É, nunca editei uma foto na minha vida. Esse é o primeiro vídeo que eu tô editando, entendeu? Então... O áudio tá estourado, né? Pô, tá horrível Só que é o seguinte, a gente joga com, com as ferramentas que a gente tem, né? Tô com o microfone do Note, Tô com a webcam do Note. De acordo com as melhoras que a gente vai ter de vida Obviamente o canal também vai ter melhoras Eu né? vou procurar aprender a editar Comprar microfone, comprar câmera, comprar um PC gamer E isso aí é o tempo que manda, né, velho? Então, a vida melhora com o tempo. Sinta-se à vontade, caso gostou, para dar o seu like. Caso não gostou, dê seu dislike. E lembre-se, sinta-se como se você estivesse em sua casa, mas lembre-se que você está na minha. <risos> Valeu, um abraço.